Olá, hoje a TV Engenharia estreia o quadro Nossos Mestres, conversando com o professor João Fortini Albano. Boa tarde, professor. A minha saudação aos telespectadores, né? quero agradecer muito essa oportunidade de conversar sobre a nossa carreira, a nossa experiência aqui na escola de engenharia como aluno, como professor e de uma maneira geral na URCS também. Nós aí estamos há muito tempo na URGS né, e consideramos a URGS uh, uma espécie assim, de nossa segunda casa. Sim, com certeza. Professor, o senhor fez três graduações, mestrado e doutorado na URGS. Como foram suas experiências como estudante dentro da universidade? Olha, eu diria assim que foram muito boas, foram fundamentais né, uh, para minha formação profissional. Então assim, eu fiz o curso de graduação de engenharia civil né, e naquela época ainda me sentindo com uma certa energia, não é, com vontade de ampliar meus conhecimentos, eu resolvi achei adequado cursar aqui do lado né, uh, os cursos de administração de empresas e administração pública. Esses cursos foram assim muito bons para complementar a nossa formação como engenheiro civil nunca nunca me afastei daquele curso inicial da minha verdadeira vocação de engenharia civil esses cursos de administração foram muito úteis para complementar a formação então assim, muito bons mesmo né? e se alguém tivesse interesse eu aconselho vale muito a pena hoje nós temos aí dentro da própria engenharia uma série de disciplinas que suprem essas necessidades. Mas estamos aí, a nossa universidade ainda oferece esses cursos, eu acho muito interessante. Então, a nossa formação como aluno né, foi muito boa, a URBS foi e continua sendo proporcionadora de uma formação excelente para os egressos. Né? E isso, essa, essa tradição e essa característica de ensino de alta qualidade ah, continua até hoje, de modo que enfim, temos aí uma grande satisfação e orgulho de ter cursado nessa universidade como aluno. Os projetos de mestrado e doutorado do senhor foi voltado a que área? O é, um projeto de, de mestrado eu ainda era na ocasião engenheiro do Dyer tá? e nós uh, na tentativa de desenvolver um trabalho útil para o DAIA né, e de uma maneira, assim, complementar para o Estado, nós enveredamos pela área de transportes de carga, né, por solicitação então do nosso diretor geral na época, uh, desenvolvemos a nossa pesquisa de mestrado em cima de a influência dos excessos de carga sobre a durabilidade dos pavimentos. Bom. E esse projeto depois ele teve continuidade no, no doutorado. Nós aperfeiçoamos e aprofundamos as pesquisas e, e esse estudo ele, ele serviu de base para muitos outros estudos no Brasil. Né? Ele, ele foi base para o desenvolvimento do plano diretor de pesagem é, desenvolvida pelo Ministério dos Transportes. E em cima das pesquisas, dos conhecimentos que nós desenvolvemos, nos estudos de mestrado, e doutorado, nós percorremos todo o Brasil, fazendo palestra, participando de, de congressos. Né? Tivemos até no Ministério dos Transportes, né? conversando com o ministro e, e procurando mostrar os malefícios que decorriam dos veículos de carga transportarem com excesso de peso que provocavam a destruição dos pavimentos. E, por consequência, aí, uma qualidade pior para o estado-geral das nossas rodovias. A partir daí, o, o assunto ficou esgotado. Ah, aquilo que nós eh, divulgamos, eh, que tinha que ser divulgado, foi divulgado. E no início dessa década, no de, de, início da década de, de 2000, até 2010, por aí, 2015, nós mudamos o rumo das nossas pesquisas e dos nossos estudos. Estamos estudando agora o que se chama de mobilidade urbana. A mobilidade urbana é a condição que os deslocamentos ocorrem nas cidades e os seus problemas e a necessidade de encaminhamento de, algum, de alguma melhoria dessa condição de deslocamento é um assunto que afeta a vida de todas as pessoas no seu dia a dia. E esse, esse assunto também tem a nossa participação né? e, e a nossa colaboração na sociedade em cima desse assunto tem sido feita também nos últimos anos de forma bastante efetiva. Né? De modo que eu acho assim que eu tive um pouco de sorte, um pouco assim de felicidade na escolha das minhas pesquisas, dos meus estudos, porque eu tenho hoje uma certa consciência assim, de que eu pude ser útil para a sociedade através da divulgação do nosso conhecimento. Eu acredito que muitas coisas que estão por aí, alguma contribuição minha, dos meus colegas e da própria Escola de Engenharia, que forma todo esse sistema, nós tivemos aí é, é, e, lá, é, digamos assim, então o, o mestrado e o doutorado nos ajudaram a, a, a desenvolver esses trabalhos e hoje continuamos aí, ainda desenvolvendo esses estudos e procurando, de alguma forma ou de outra, ser útil. É importante deixar um legado depois de adquirir bastante ah, sem, sem conhecimento. Sem dúvida, eu, eu, eu quando olho para trás, assim...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 e depois, num segundo momento, de professor. É, na verdade, quando eu comecei o doutorado, eu me aposentei no DAI, prematuramente. Não é? Eu me aposentei, como se diz assim, é, proporcionalmente ao tempo de serviço que eu tinha. E vim para cá, então, a partir daí, eu me joguei de cabeça no doutorado, e comecei assim a ser um professor, 40 horas, tempo integral, dedicação exclusiva. Tudo tudo que tem direito. Né? Eu passei a ser da URBS, praticamente assim, 24 horas por dia. Como o senhor comentou, o senhor já foi engenheiro do DAIR, uh, o que lhe fez largar essa carreira para seguir a docência? O que lhe atraiu na docência? Pois é, isso é uma coisa assim que eu não vejo assim nenhum fato. Isso é uma coisa que a gente sente. É uma coisa que a gente sente. Eu tenho uma influência familiar, a minha mãe foi professora. Né? Eu sempre admirei muito ela, quando eu ia mal em matemática, ela me dava umas aulinhas particulares. E aquele jeitão dela explicar, assim, eu achava muito interessante aquilo. Né? Sem muita pretensão, mas eu acho que é uma coisa de vocação. um episódio, assim, que acho que vale a pena contar, né? que desencadeou toda a minha presença aqui. Na época que eu entrei aqui, não, não existiam concursos para professores. Eram, os professores vinham por indicação de algum mestre e depois o, o currículo desse professor, potencial professor, era examinado no colegiado, era discutido se, se era conveniente ou não, era, ou ele era aceito ou não. Então assim, eu era engenheiro do Dário numa obra, X lá no interior, e o professor de estradas de rodagem, na, da época, Jorge Otávio de Carvalho Armando, o nome desse colega professor, foi apareceu na obra com os alunos aqui da engenharia fazendo uma visita. E ele gostou do jeitão na, que, eu, que eu expliquei, as nuances da obra, as técnicas que estavam sendo desenvolvidas. E a partir daí ele disse para mim no final da visita, olha o eu gostei do, da explicação que tu deu. Quem sabe não está por aí um futuro professor lá nessa área? Bom, isso aí isso foi uma verdadeira chama né, que se, se desenvolveu e um, uma força muito grande que se desenvolveu dentro de mim. E, e todos os seis e seis meses assim, eu vinha fazer uma visitinha para o professor: olha, professor, está tudo bem por aí? Não estão precisando de professor, essa coisa toda. E um belo dia ele, ele foi chamado em Brasília para assumir um determinado alto cargo lá ah, no ministério ligado aos transportes. E eu tive que. Ele me chamou e eu tive que assumir assim, de forma quase que instantânea. Foi um desafio muito grande, né? Que ele passou, olha aqui, o meu material está aqui, daqui a dois dias tu começa a dar tuas aulinhas e tal, eu não tenho condições de, de ficar. não tenho mais tempo para ficar conversando contigo. Não foi assim, foi meio de sopetão, né? mas foi muito bem, foi muito bem, eu gostei muito. Né? Eu, eu durante esse tempo todo, na verdade, eu constituí um patrimônio de em torno de 4.200 alunos, desde 77 até 2015, que foi meu, meu último ano como professor. Aí eu me aposentei na aposentadoria compulsória. Os 4.200 alunos, assim, a grosso modo, né? Isso é um patrimônio muito grande. Eu diria, assim, que são 4.200 amigos né? que a gente tem por aí. A gente circula, às vezes, ouve, assim, professor. Eu digo, não, não, não. será que é comigo mesmo? Eu acho que não é. Aí o professor, de novo, ele vira, ah, tudo bom, dá um abraço aqui. Então, assim, é um patrimônio muito grande, né? E, e é muito bom, muito bom isso aí, né? Uh, okay. <risos> e das, Vamos adiante. Das, de todas as disciplinas que o senhor ministrou, qual que o senhor acha que vale a pena destacar a história? É, a disciplina que nós ministramos, que, que, que é importante né, pela sua tradição, é a disciplina de. Inicialmente ela tinha o nome de estradas de rodagem. De uns anos para cá, de uns 15 anos para cá, 20 anos para cá, ela passou uh, para rodovias, mas essa disciplina de uh, as disciplinas de estradas elas nasceram com a escola de engenharia tá? a escola de engenharia foi fundada foi criada em 1886 e já com a disciplina de estradas de ferro que era uma disciplina uh, in, uh, que foi criada para uh, uh, uh, formar engenheiros com um conhecimentos capazes de dar ao Rio Grande do Sul uma infraestrutura de, de rede ferroviária capaz de, de, de incentivar o desenvolvimento do Estado e integrar o território nacional. Então, é, já nasceu com a escola de engenharia. Né? E a partir da década de 20, de, de início da década de 30, com a fabricação em série do automóvel, foi criada, né, ao lado da disciplina de estradas de ferro, a disciplina de estradas de rodagem, que tratava, então, já que os veículos uh, automotores uh, de transporte individual estão aí surgindo, uh, precisamos construir estradas uh, né, de rodagem para esses veículos. Então, uh, ela é muito tradicional e desde o início ela desenvolve com os alunos um trabalho prático, que é constituída pela execução de um projeto, de um determinado trecho de estrada. Então, ali os alunos aprendem, eles se reúnem em grupo e trocam ideias, desenvolvem. À medida que a aula, que o curso vai se desenvolvendo, os alunos vão fazendo partes do trabalho e, no final, está lá o projeto. E é uma disciplina, assim... Prática mesmo, assim, muitas vezes existem queixas que aqui na, na, no curso de graduação existe muita teoria e muito pouca prática. Né? Essa disciplina é exatamente o contrário, ela é uma disciplina prática. Se o aluno sai dali, ele tem um leque de conhecimentos básicos capazes aí de começar a fazer um projeto de rodovia. É, outra característica interessante também é que foi a primeira disciplina a, a fazer provas com consulta. Aqueles antigos engenheiros diziam que, que, na vida prática, o engenheiro, quando tinha, se postava diante de um determinado problema, ele iria consultar os livros, o, a bibliografia existente, iria conversar com colegas, essa questão toda. Então, ela procurou imitar a prática nesse particular. E, no início, contam os antigos professores... Né? Isso não foi muito bem visto. Isso lá na, na década de 50, década de 40, 50. E, na verdade, hoje, aqui no âmbito da engenharia, pelo menos, a maioria das disciplinas executa provas com consulta, hum. né? diante de uma realidade de ensino que, eu diria, que se antecipou muito na, na nossa disciplina. Então, eu dizia que muitas técnicas de projeto foram sendo alteradas pelo avanço tecnológico vigente né? e a disciplina ela tem uma característica assim, ela, no âmbito das escolas de engenharia que a gente conhece aqui no Brasil nós aqui talvez e a USP em São Paulo sempre éramos os primeiros a adotar essas inovações. Né? Quando surgiu o, o, o, o programa Gráfico AutoCAD nós começamos a desenvolver o nosso projeto totalmente em cima desses recursos, tá? é, é, recursos matemáticos trabalhados no Excel tá? e recursos gráficos trabalhados no AutoCAD. Foi assim uma coisa, uma alteração, porque esses, esses projetos eram feitos de modo artesanal. Né? Os desenhos, ananquim, lápis, papel milimetrado, bom, fomos um dos primeiros a, a, a introduzir essa inovação. Então, assim, no início sempre, sempre tem aquelas dificuldades. E agora, mais recentemente, mais recentemente, nós também introduzimos o desenvolvimento de projetos com softwares adequados e apropriados para desenvolvimento de projetos. Então, nós utilizamos aqui na Escola de Engenharia o SAEP, e agora o professor Daniel Garcia, que é o que me substituiu, também continua com o aprofundamento, inclusive, da utilização do software para a, para a melhor formação dos alunos. Então, assim, essa disciplina, né, eu tenho a impressão que ela é inesquecível para os alunos, porque ela é trabalhosa, né? fazer um projeto é trabalhoso, né? porque é um desafio, é um quilômetro e meio, dois quilômetros de projeto. A gente escolhe uma região bastante acidentada para que eles enfrentem bastante problemas, né? então ela é, tra é trabalhosa, ela exige criatividade, ex exige é, empenho dos alunos, né? existe um comprometimento dos componentes do grupo tá? e eles discutem como, a, como é na vida real, né? vamos trocar uma ideia, vamos, e qual é a opinião de vocês, e, então democraticamente há uma discussão entre o grupo. Né? Enfim, isso aí, ele, a, a gente tem uma consciência assim que, que até hoje, né, desde aqueles primórdios da, da escola de engenharia até hoje, a passagem por essa disciplina dentro do curso de engenharia civil, digamos assim, é um momento importante na formação dos engenheiros. E quando eu converso com eles, né, todos lembram, com bastante saudade, né? E, e, e, e retornam assim um reconhecimento muito grande da importância daquele trabalho que a gente desenvolveu. Isso deixa o professor um pouco sem tempo para fazer trabalhos acadêmicos, escrever artigos e mandar para, para congressos, para revistas. Né? Nós somos hoje, como professores, muito cobrados pelas organizações aí. Além da experiência, então, como estudante, como docente, o senhor pôde observar a evolução da URCS e do curso de engenharia. O que o senhor destaca da diferença da época de estudante até agora, no ano de 2017? Olha, eu observo, assim, tanto a URCS como a escola de engenharia, uma evolução, um crescimento de acordo, e né, de forma, digamos assim firme e forte é, no acompanhamento à evolução tecnológica e a vida que tem aí no mundo lá fora. Né? Nós não podemos ficar pensando aqui em ensinar coisas que não vão ser utilizadas aí na vida prática das pessoas. Né? A sociedade necessita de bons mestres, né? a sociedade precisa de bons engenheiros e eu vejo na escola de engenharia não há uma preocupação muito grande de preparar engenheiros que enfrentem essa, essa vida real há, com uma formação muito boa. Então, acho assim que é, é, as críticas que se poderia fazer são, são, muito poucas, são muito poucas. E nem vale a pena mencionar, dado a, a importância da nossa escola de engenharia, dado o papel que ela vem desempenhando é? então uh, a gente quando conversa com egressos da nossa escola é? uh, uh, esses depoimentos assim se repetem se repetem é? como foi importante aquele conhecimento que eles adquiriram aqui nos bancos escolares uh, e como eles utilizam esse conhecimento todo não é? na sua vida profissional é importante que se destaque Ainda o seguinte, a formação profissional não se encerra na formatura, é? então a gente procura sempre destacar isso aí e, e continua destacando. É? Nós temos que ter a, a, um ensino continuado e, e nesse ponto é? a Escola de Direito também também concentra os seus esforços. É? Nós temos aí os cursos de extensão, nós temos os cursos de especialização. Nós temos os cursos de mestrado, os cursos de doutorado, então estão aí de braços abertos para esperar o retorno dos egressos, para que eles venham aqui, atualizem os seus conhecimentos e a partir daí continuem prestando seu serviço à sociedade. Então, assim, esse papel da Escola de Engenharia e da UDS, de uma maneira geral, ele tem sido, a meu juízo, assim, muito bem desempenhado. O senhor até comentou dos 120 anos da Escola de Engenharia, completados em 2016, esse prédio que nós estamos é centenário. Qual é a sua relação como docente e também como estudante é. com os prédios da URCS? É, esse prédio aqui ele tem, para mim, um significado todo especial. Em 1964, quando eu fiz o vestibular, tá? eu, no dia do resultado do vestibular, Naquela época eles colocavam uma lista dos aprovados nessa porta aqui, nessa porta aqui da frente que dá para a Praça da Argentina. Então eu e meus colegas nos acotovelávamos aqui né, para ver o seu nome na lista e tal, e para nossa grande alegria é, o nosso nome estava lá na lista. Então, puxa vida, isso foi. Ai uma grande felicidade né? a primeira grande felicidade estou na URGS né? e dentro da URGS estou na engenharia depois disso, não é? todas as disciplinas da área de transporte estavam sendo ministradas nesse prédio centenário tá? então, as disciplinas de estruturas e materiais de construção e saneamento eram lá no chamado prédio novo e as disciplinas de transporte eram nesse prédio aqui então como a gente sempre teve um viés uma queda para a área de transportes a gente tem uma lembrança muito forte também das aulas dessas disciplinas aqui aqui nesse prédio e depois quando começamos a lecionar aqui na escola de engenharia começamos as nossas aulas nesse prédio também tá? então uh, puxa vida né foi muito marcante uh, quando foi criado o departamento de engenharia de produção e transportes nós ocupamos aí o segundo andar o terceiro andar tá? o terceiro andar uh, com, com a sala dos professores e, e pré, uh, salas administrativas, e as salas do, do, do segundo andar eram salas de aula. Então, é, começamos também a lecionar aqui. Então, eu achei até que não ia sair mais desse prédio aqui, quando ele teve que começar a fazer uma reforma de restauração. E aí nós nos mudamos lá para o quinto andar do prédio novo. E hoje a, a área de produção e transportes está toda lá. Mas esse prédio aqui, né, hoje todo reformado, todo bonito, né, todo, assim, inserido dentro uh, da antiguidade de Porto Alegre, nos enche de orgulho, assim, de, já, de ter sido um partícipe, né, ainda que de forma simples e acanhada, uh, dentro de, dessas paredes centenárias aqui, que tem tanta história para contar, né? Tem tanta história para contar, tanta pessoa, tantas pessoas que passaram por aqui estão aí no mundo afora, ou já nem estão mais nesse mundo, né, que saíram daqui com uma gama de conhecimentos e que influenciaram aí a Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, e até escondendo um pouco a modéstia e o mundo. Né? Verdade. Por último, eu gostaria de saber qual a sua relação, na verdade, o que significa a Escola de Engenharia e a URGS para o senhor? Pois é, olha, Muito. Eu poderia dizer assim, muito, mas eu entrei em 64, okay? me formei em engenharia em 69. Bom, em, 60, em 70 eu entrei lá no curso de administração, saí em 77, 78, não, saí em 77. Em 77 eu comecei a lecionar, então assim, eu, desde, eu estou na URGS, tá? desde 1964 e não saía, eu diria até hoje porque hoje eu estou aqui conversando contigo mas eu, lá no meu ex-departamento ex eu sou professor, sempre que tem um professor que viaja vai, vai pular uma aulinha ou alguma coisa, eu, eu tenho dado a, a aula no lugar deles e, e começo a participar de grupos de pesquisa como pesquisador sênior, então assim, eu te diria nunca parei não, mesmo depois da, da aposentadoria compulsória, aposentadoria compulsória que eu tive que é, compulsoriamente entrar aos 70 anos, e que três meses depois ela passou para 75 anos. <risos> Quer dizer, eu, eu acho que talvez eu, deve, eu, eu gostaria de continuar mais uns dois ou três anos, não sei, mas agora eu não quero mais. Agora eu já me, já me assumi como professor aposentado, eu continuo participando aqui. Estou sempre aqui pela Engenharia, então assim ó, se tu me pergunta né, qual é a influência da URGS, da Escola de Engenharia ali? puxa, assim, é, é uma coisa assim muito grande, muito demasiada não é? e muito boa. Que bom professor, foi um prazer conversar com o senhor, contar a sua história. Eu lhe convido para uma sessão de fotos. Tá, convite aceito.